Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma leitura para o signo de touro. Então, vamos lá. Como está o momento de touro? Pensamentos desejosos e além da ganância. E vamos complementar com esse outro tarô. Imperador, a lua, sete de paus e as de copas, ok. Touro aqui com a cabeça cheia, pensando mil coisas. E muitos desses pensamentos te levam a uma ansiedade. Porque a cabeça não para, não se tranquiliza. Você começa a pensar na maçã, em seguida já vem maçã com casca, maçã sem casca, maçã verde, maçã vermelha, e vira uma agitação interna. Porque quando há excesso, também há uma sobrecarga, hum, tipo, quando eu penso, mais eu preciso pensar, porque vou me aprofundando, e não tem fim, então a minha vida se torna uma correria sem linha de chegada, e o momento pede um planejamento, mais organizado, mantendo você no foco, sem andar em círculos e sem se sobrecarregar. Porque não tem estrutura que aguente essa confusão de trazer a correria externa para a sua vida interna. É, no amor, alguns vêm enfrentando desafios de ter que provar alguma coisa para manter tudo estabilizado. E nem sempre você tem esse controle nas mãos, porque o ser humano é quase um mistério de tantas informações ocultas com profundidades emocionais que levam cada um a agir de um modo um, no grau de consciência que está. então Tenha esse amor, essa compaixão de desacelerar, cuidando de você e soltando algumas situações para que no devido tempo sejam resolvidas. É... A ação é muito importante, mas às vezes a não-ação também é. E vamos trazer uma mensagem do oráculo. Silêncio. Olha aí. Então, vamos ler. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie um pouco e ouça seu interior. Essa carta me lembra muito que, às vezes... A não-ação traz respostas que estão ali, ocultas na alma, guardadas as sete chaves. E muitas vezes você não encontra essas respostas nessa correria, nessa luta, nesse sacrifício. Às vezes é muito mais simples. Porque está ali dentro de você, te apontando a direção. Para um pouquinho para se ouvir, para se escutar, para entender até onde vai o seu limite. Vou deixar aqui até um mantra dessa carta, que é o seguinte. Eu ouço as vozes do meu silêncio. Gratidão.